Existem pessoas cuja memória já não é a mesma. Necessitam de estimulação mental. Precisam de alguém experiente em cognição. Alguém que coopere na elaboração das atividades. Alguém que contribua para promover o desempenho cognitivo. Esse alguém podes ser tu. Junte-se à Academia da Memória no nosso website.